Com Juliana Valim E hoje estou aqui com um grande amigo Lisandro, Li, obrigada Jo, é um prazer estar aqui estou hoje estou tão feliz <risos> Há muito tempo eu quero trazer o Li aqui Bom, eu conheço como Lilico né? Pode falar Lilico? <risos> né? Pode, pode Hoje o objetivo é a gente falar de tudo de Então tudo. vamos desvendar alguns desvendar. segredos E então, apresentando ele Formado na área de comunicação E apaixonado pelos animais O Li há mais de 10 anos fundou a primeira entidade de resgate de adoção de cães e gatos em Suzano, né, Lê? Isso. Esse é o seu principal objetivo aí hoje, ainda continua, né? Continua, a ONG completando 10 anos dez agora em 2023. Que delícia. E quando eu te conheci, na verdade, eu acho que você ainda nem tinha, né? Nem Você já, já era da, da, dessa área? Eu já, mas pro, provavelmente eu não tinha a ONG. Ainda. A ONG foi fundada em 2003, foi tá. uma união de protetores aqui de Suzano. Ah, não, então a gente se conheceu depois. Foi depois, foi né? Depois. Eu não lembro, mas eu Eu acho que a gente se conheceu em 2011, 12, mais ou menos. É, eu então acho eu que acho ou foi, ou foi por aí. É. Eu não lembro a ocasião, você lembra? Eu acho que a gente se conheceu. Bom, você era amigo da minha irmã, né? Na Isso. época eu acho que vocês saíam juntos. Da uma... Gê. Da G. Que é uma linda. Uma linda. Beijo pra minha irmã querida. Que tá lá em Carlópolis, Tá lá em, em Carlópolis, é Paraná, cidade da, da vovó, da mamãe, então ela tá lá. E na época vocês eram muito amigos, né, Sim. Li? E assim, a minha irmã tinha um carinho, tem um carinho, assim, enorme por você. E ela sempre falava de você. Então eu acho que foi mais assim, no falar e depois a gente se encontrou em alguns eventos. Inclusive, eu acho que um deles foi um evento no Clube Médio, foi da Ivete Sangalo, algo? Foi assim. da Ivete Sangalo, exatamente, foi, da foi Ivete, isso mesmo. É. E eu lembro que quando eu, eu encontrei com o Lee nessa festa, era uma festa assim. Final de festa, quase, assim, a gente já tinha bebido. Quando e... só sobra a gente. Só sobra a gente, os inimigos do fim. E aí a gente se abraçou, daí ele falou, Ju, nossa, eu sou apaixonado pelo que você faz, o amor que você tem pelo seu trabalho. E eu queria me dedicar também a algo que eu amasse, né? Porque você já trabalhava com isso, mas você trabalhava no banco, né? É a minha profissão remunerada era no banco. Eu trabalhava no banco HSBC Extinto, banco HSBC, que hoje é Bradesco. Tá. E eu estava naquela carreira. O trabalho voltado para a causa animal era um trabalho filantrópico, social, que eu fazia paralelo. Era o que me satisfazia, mas não era aquilo que me que pagava Sim, as despesas que Sim, não era eu tinha. a sua renda principal, é. né? E naquele momento, eu acho que eu não acho tinha... todo mundo passa por isso, né, Lee? De ter um sonho, mas ainda não poder... É, buscá-lo por conta da, da renda mesmo, né? É, mas eu acho que muitas vezes a gente não consegue encontrar esse caminho, né? Se dedicar por uma profissão que te sustente, que te faça feliz. Mas daí eu acho que é hora de você encontrar meios, de você manter um método de vida que é a minha situação hoje. A ONG Paz, ela não me sustenta, né? Muito pelo contrário, eu ajudo a ONG financeiramente. <risos> Às vezes te dá até gasto, né, custo, né? a política, de certa forma, a partir do momento que eu entrei no meio político, eu encontrei um caminho que eu falo sobre o que eu gosto. A minha vida é debater o causa animal, é debater política, Sim. mas isso ficou muito mais paralelo, porque o que eu fazia quando eu tinha uma ONG, era política pública, né? Sim. Só que demorou para eu ter consciência disso. Sim. Que eu desenvolvi as politica, essas políticas públicas através de uma entidade privada, que é a associação, que é a ONG. E Depois, com o tempo, naturalmente, aconteceu de eu, eu ter um mandato parlamentar em Suzano. Isso foi se unindo e a gente começou, a minha vida passou a ser... É, exercer o ativismo da causa animal, defender os projetos que eu acredito e eu acho que aí a gente. Você conseguiu ajuda nesse, nesse sentido? Bastante. Bastante. Assim, eu acho que. Eu estava até comentando para com vocês no, no, nos bastidores, né? do ponto de vista da ONG Paz, é, eu acredito que não. Eu acho que a política até atrapalhou um pouco. Mas Porque é, as pessoas misturam, misturam aquilo, né? Na verdade, a figura do político, de uma forma geral, ela tá muito machucada no Brasil e, e acredito que. Quando no você mundo, fala né? político, as pessoas já desacreditam de você. Às vezes. Isso, né, é. Você é uma pessoa honesta, correta. Tá ali batalhando, aí fala, nossa, eu sou político. É. Aí você já passa a ficar desacreditado, né, pelas pessoas. Eu tava acostumado a chegar em lugares para dar palestra como ativista da causa e as pessoas tinham aquela visão do Tinha cara revolucionário, esse... né, é. cara revolucionário que faz um puta trabalho. Agora, quando te apresentam como político, o olhar das pessoas muda assim é possível você cativar mas elas primeiro precisam te conhecer mais profundamente para entender que você acredito vendo né é, acredita vendo que você não faz parte talvez de uma grande maioria que, uhum. que que aparece que incomoda aquela imagem do político isso atrapalhou muito a ONG Paz. É, porque as, eu falei isso para você quando você me fez o convite para <risos> vir aqui né vamos falar de várias coisas e menos te, de política e menos de política como, né? eu falei assim vamos com certeza <risos> é um desafio, que faz, né, faz muito tempo que eu não faço isso eu gosto né de de falar, principalmente nesse período que a gente viveu, de eleições, então é muito comum a gente ficar falando de eleições. Mas é tal. que às vezes as pessoas não conhecem o Lisandro como ele é. Só viram o Lisandro, tem o Lisandro antes da política, durante política e pós-política, né? Assim, agora, depois dessa fase. Então, eu queria que as pessoas vissem quem é você, como é o Lisandra. Né? Então, assim, as pessoas, às vezes, não têm essa visão. E eu queria que elas vissem o seu coração, o seu jeito, porque eu sempre gostei de você de graça, pelo seu carinho, seu modo de falar, o seu jeito de tratar as pessoas. É e que a muita... Ah, muito. é muito gostoso. E quando eu falei isso na festa pra você, foi justamente por causa disso. Que você transmitia, eu acompanhava você pelo Instagram, e você transmitia no seu trabalho diário naquela decoração, você ficava fazendo arranjo de flores, você vê que você se realizava. Aquilo muito, fazia muito sentido para sua vida. Sentido, é muito e eu sempre acreditei nisso, que a gente é. só vai se realizar... A hora que a gente encontrar um caminho que nos satisfaça como missão no mundo. Sim. Eu acho que eu encontrei a minha missão. Qual é? Que é contribuir. E dá, dá para você andar em paralelo com outra profissão, né? No dá, seu caso, dá, né? Dá. Você se realizar profissionalmente porque você é apaixonado pelos animais. É lindo ver o seu trabalho. para quem não conhece, tem o seu Instagram, né, Lê? Tem, Lisandro Frederico. É, Lisandro Frederico. Olha lá, o trava <risos> <risos> Então, assim, para quem não conhece, acompanhar o Lee nessa nessa luta... É, dos animais e, e castrações, depois eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, uhum. né? Que é, é muito importante, as pessoas não têm, às vezes, esse conhecimento. Eu, muitas vezes, é, não sei de muitas coisas. Eu tenho amigas veterinárias que, às vezes, eu tenho que ligar e perguntar. Depois eu vou até te fazer algumas perguntas, que eu acho que são meio populares e que as pessoas gostariam de saber. Uhum. Mas vamos falar um pouquinho então, pode continuar e a gente falar das castrações. Não, é que é tanto assunto, É gente. muito assunto, mas eu estava falando justamente dessa questão da energia. Daí a hora que a gente se conheceu, eu acho que eu senti muito isso você, como você era é, ligada àquela sua profissão, como você transmitia... Uma energia boa, quando você fala que daquilo, é a hora que eu te encontrei Foi. eu tava infeliz no banco. Eu gostava muito do, da, do, da minha profissão na época. E olha que eu não imaginava ter esse alcance, que você me via assim ou que outras pessoas me viam assim também, Ah, né? eu tinha, eu tinha. E antes da sua irmã, inclusive. Eu já é sabia mesmo. do trabalho que você fazia em Suzano. É, que é um trabalho não só em Suzana é. Na verdade eu sei que é maior parte dos seus clientes né? É mentir. fora, mas eu, eu sempre soube do seu trabalho Que era um trabalho lindo Depois tive a oportunidade de conhecer sua irmã Foi. Por acaso, daí ela falou, ah, a sua irmã da Ju E a gente conhece muito por foto Vamos Parte fazer, da sua... Ela com... veio pra cá eu fazer acho uma visita pra gente E ela é muito parecida com você Nessa questão da energia, sabe? Muito. Sensível, e todas as vezes que a gente conversa, Eu tenho bastante saudade dela, acho que faz uns 4 anos Que a gente... Não se vê depois que ela foi para Carlópolis, mas acompanho nas redes sociais e vejo que ela continua a mesma pessoa. Sim. Sensível, fala na verdade. Esses é. dias eu li uns posts que ela colocou fazendo desabafo com relação é. ao momento que o Brasil tá passando, assim. Mas eu vi o quanto ela é sensível com é. o movimento que tá acontecendo e ela precisa expor essas ideias. Eu me identifico com isso, eu acredito muito nessa... De você não se calar... Perante a dor, né? Não só é. mostrar quando você tá extremamente feliz, né? É, é. Eu é. precisei trabalhar muito isso. Inclusive. É, eu também, eu sempre falei isso pra ela, Gê, cuidado com o que você fala, porque nem todo mundo aceita isso de uma forma positiva, uhum. ou nem todo mundo quer o nosso bem, depende uhum. de quem você vai expor a, as suas fraquezas, né? Uhum. Porque tem gente que você expõe as suas fraquezas, te ajuda, e tem gente que comemora. Se, apro se ap apropria daquela não situação é? para às vezes avançar é na assim, vida dela. E na política. Nossa! <risos> Também, que foi um aprendizado né? que eu tive na prática, né? Eu tive uhum. que aprender, mas acho que isso vai fazer muito sentido pro livro, que a gente vai falar daqui a pouco. Com mas é porque ele fala basicamente disso, né? A importância que a gente tem de se realizar com o nosso interior. Não com aquilo que as pessoas esperam, ou com o mundo que tá na nossa volta, né? Com as nossas realizações, com os nossos sentimentos, abrindo, às vezes, né... É... Mágoas que a gente tem, que a gente precisa falar que não pode ficar entalada, sabe? É. Tipo, eu acho que eu. Pra não acredito não dá uma doença, um câncer, algo Eu assim, acredito né? muito nisso. Muito nisso. Com Se certeza. eu começo a ficar muito assim, Nossa. tipo, angustiado com alguma coisa, falando, é. eu preciso aliviar é. assim. Me liga! É. Muito bom, Porque eu acredito. na verdade não é só que eu acredito, eu acho é. que a ciência tá aí para comprovar, né? Eu já vi diversos. É... Se a gente não pode provar o contrário. Eu já vi diversos estudos, por exemplo, que falam sobre o câncer, o combate ao câncer, o tratamento do câncer, o quanto bem estar a endorfina, a Nossa, adrenalina a ajuda, muito, a colabora com isso. Você é, se sentir feliz, né? É. Produzindo essa endorfina, seja é. no que for, né? É. Um Não é só uma questão de fé, como as pessoas Não. acreditam, imaginarem, que você precisa se sentir bem. Na verdade, o seu organismo ali tá produzindo mecanismos que são importantes para você se dá bem na vida. E eu, eu acredito muito que a gente precisa cultivar essa energia entre a gente, entre as pessoas. É difícil no mundo que a gente vive hoje, mas não é impossível. É, as pessoas não estão muito, assim, agressivas hoje muito. em dia? Muito. Tudo que você fala é um motivo para as pessoas explodirem. E Eu entrevistei é, na, na no nosso, nosso outro programa, no anterior, e a moça que estava aqui, ela também, ela, ela fez uma transição de carreira E ela trabalhava em aeroporto E ela falou, Ju, é um absurdo como você vê, assim, as pessoas Perdi um voo, vou quebrar tudo isso aqui As pessoas, hoje em dia, elas não têm mais aquela paciência Ou empatia pelo outro, né, Bê? É, é muito difícil a gente ver isso, né? Eu acho que isso está acontecendo com o mundo, no geral Por conta do advento das redes sociais que surgiram Nossa, imagina é, que a, é Imagina que há 15 anos atrás, Ju a gente não tinha a velocidade da informação que a gente tem hoje, a gente não vivia com os diferentes... eu estava tentando bloquear minha tela aqui, tá? Mas não consegui. <risos> a gente não vivia com as pessoas diferentes, né? A gente vivia em núcleos. Dentro do nosso grupo, a gente okay. lidava com pessoas que eram semelhantes a gente. De repente, veio a rede social e trouxe uma carga de informação. E, e as pessoas começaram a enfrentar suas diferenças políticas, religiosas, né ideológicas. Isso virou uma crise e eu acho que no meio desses milhões de pessoas que estão sofrendo essa crise, uhum. são os poucos as, aqueles que param igual a gente e falam assim, não, espera peraí, esse é o mundo que a gente precisa viver. Exato. Eu preciso aprender a lidar com as diferenças, eu preciso entender Sim. que nem todo mundo tem a mesma opinião que eu. Exato. E não ter a mesma opinião que eu não significa ser meu inimigo, sabe? A gente não precisa ir por... E é tão difícil as pessoas terem essa conscientização do não outro, tem. né? Da, eu da acho, diferença do outro. Eu acho que é um destino necessário. A gente uhum. vai se entender, eu acredito muito é. nisso. Mas mas também, leva tempo, é muito sofrido não, até não esse é círculo acabar. Essa, essa questão da gente passar também para os nossos filhos, passar para o próximo, porque assim, eu tenho uma filha de 14 anos. Ela o tipo de pessoa que ela defende, assim, tantas causas que eu falo, nossa, na minha idade eu nem pensava nisso. É, sobre preconceito, a Júlia é uma pessoa que ela detesta o preconceito. A minha filha, então assim, a sua opção sexual, a sua cor, as, os seus ideais, ela é uma pessoa que ela defende. Uhum. E muitas vezes ela já parou pra falar comigo assim, mãe, você acredita que uma amiga minha não aceita isso e isso da outra amiga? E aí eu paro para pensar, e falo, nossa, que linda. Que caminho que ela vai Porque seguir. Porque lá no fundo do coração dela, ela tá desenvolvendo é. a empatia. É. né, A solidariedade com as outras pessoas, que muita gente não tem. Sim, Mas exatamente. que hoje a gente vê muita gente jovem preocupada com esse... Com, com tudo isso que tá acontecendo. Isso me motiva muito, ver que tem muito jovem assim, muito. inclusive, sabe? É. Às vezes alguns que ensinam a gente. A gente não é velho, eu me considero Ai, jovem. Imagina, <risos> jamais. Mas quantas vezes a gente já não, não teve que enfrentar alguns tabus? Sim. De, às vezes eu já fui certeza. preconceituoso inconscientemente. Sim. Sabe, as pessoas falam de racismo estrutural, por exemplo, que é uma coisa que tá... Nossa, ela briga muito comigo sobre o racismo estrutural, totalmente. É. Já falamos várias vezes sobre isso. Porque você faz sem perceber. É. De repente você faz parte de um sistema que foi criado assim, que propaga essa, esse... Esse racismo estrutural e você machuca o outro. E, né? machuca o outro. E, e daí ter um mínimo, sabe, de consciência para refletir, para entender que a gente seguiu um caminho errado. Uhum. E que às vezes precisa aprender de novo, desconstruir... A gente precisa voltar o tempo, é. né? É desconstruir algumas ideias que a gente tinha, Sim. que são diferentes, sabe? É, falo isso de... o objetivo não era falar de política, <risos> né? Mas <risos> política de cotas que a gente tem, sabe? É. As pessoas não terem a compreensão de que a gente tem uma dívida com Nossa, os negros, pelo que aconteceu na escravidão, sabe? E tem gente que não tem essa compreensão. Mas eu tenho, eu sou branco, eu não sou beneficiado em nada com políticas de cotas. Talvez se eu fosse concorrer com um negro em algum algum cargo público, ou alguma faculdade, eu perderia por, pela questão da, da política de cotas, mas eu tenho consciência de que isso é necessário. É necessário, com certeza. Porque a minha consciência é coletiva, ela não é individual. Sim. Eu preciso pensar no mundo crescendo como um como, todo, como um todo. e para ele crescer a gente precisa de igualdade então se existem pessoas desiguais hoje eu acho que o sistema precisa dar um impulso para fazer essas pessoas se tornarem mais iguais com certeza que bonito estiver falando assim né? é, mas é uma coisa que eu acredito muito assim é. e sofro muito porque infelizmente tá difícil as pessoas terem essa consciência né é. hoje em dia ainda né é. assim no século que a gente vive as coisas que a gente vê na internet as injustiças é, essas injúrias, tudo que a gente vê é, é um absurdo, assim, e tem gente que às vezes eu vejo um vídeo, por exemplo, dói na alma, né? Dá vontade é. de você ir lá e matar a pessoa, né? É. E infelizmente ainda tem essa. E a gente tá mais exposto na rede social, vê isso com frequência. Com eu eu diminui muito a minha frequência de rede social. Porque chega momentos que aquilo pode te deixar adoecido. Adoecido, porque, porque você, se você sente a dor do outro, né? Não, mas eu digo às vezes com a gente com mesmo. Com a gente né? mesmo. Você expõe uma opinião que contraria ah, o seu sim. público, eu fico me perguntando qual a satisfação que um seguidor meu hoje tem de ir lá, mandar uma mensagem e falar assim, estou deixando de te seguir agora. E por que porque eu te achei... seguia? Ele não te segue pela pessoa que você não, é? Primeiro você que... Não, primeiro igual a ele. E você não precisa nem anunciar que não você vai é? sair. Se você não, tá não. está se dando bem com quem você acompanha, mas você sente que a vontade é, eu quero te ofender, eu uhum. quero mostrar que você está errado. Eu quero Nas mostrar eleições, que você está perdendo. eu excluí muitas pessoas, mas não porque, às vezes, é, votaram num candidato que eu não, não queria, nada, nada disso, mas pelas ofensas que ela, aquelas pessoas fazendo estavam com outras pessoas. Com outras pessoas. É, eu também fiz muito isso. Nossa, aí eu via e eu falava, gente, que postagem é essa? Pum, deixei de seguir. Jamais vou falar pra pessoa, deixei de seguir por isso e por isso. E às vezes pessoas assim, tão importantes, pessoas assim, grandiosas, falando meleca. E aí você fala, cara, como que um cara tão inteligente tá fazendo isso? Eu ia lá e deixava de seguir. Yeah. Né? eu também fiz muito isso. Mal eles sabiam que eu tava deixando de seguir <risos> muitas vezes, às vezes, pelos comentários, pelos com... porque Exatamente. eu não queria mais ver é. aquilo, sabe? Não, não, e não é por pensar diferente. Eu tenho uma amiga que eu votei em um candidato, ela votou em outro e a gente foi conversar, ela, o que, que você acha desse? Eu acho isso, isso, isso. Eu também acho isso, isso, isso. Ok, continuamos amigas, a gente se ama. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Faz parte Faz do jogo parte. isso, é. Então, assim, cada uma vota em quem quiser. Né? Assim, eu acho que a gente tem que é, se unir em prol de um Brasil melhor, de um futuro melhor uhum. Claro que né, assim, cada um tem o seu objetivo político e tudo mais Mas muitas pessoas eu deixei de seguir, não é porque votava no candidato oposto ao meu mas é porque justamente... Faz, pela conduta, pelo ataque. Pela conduta, é. ataque as pessoas, falando muito mal. E eu falava, gente, não acredito que uma pessoa tão inteligente tá falando isso, essa groselha. Você usa Twitter? Não uso. É pior o Twitter. A Júlia fala, minha filha usa. É, eu, eu sou meio antiga. Foi me enfiar no Twitter <risos> há um tempo atrás. Nossa, o Twitter é mais agressivo é mais agressivo, ainda, né? Assim, porque porque as pessoas... Atacam mesmo, você ataca. faz um post que não, te con não concorda, surge gente do outro lado do mundo... Te xingando e você percebe que é com aquela vontade de te ofender ofender de ódio. E eu fico com dó, porque a hora que eu leio aquilo, eu respiro fundo e falo assim Meu, não conheço que não que faz parte da minha essa... vida e tal Mas eu fico pensando, aquela pessoa, o que, que ela você carrega é dentro que... dela, é. né? Porque ela tá falando mais sobre ela do que sobre você é, eu acredito muito nisso Não é? Nisso. Sobre é. energia, né? Sobre é. aquilo que a gente carrega, né? Você é. sabe que você falou isso eu, Sempre que eu tenho problema com alguém E eu começo a ter alguma desconfiança E olha, assim, a primeira análise que eu faço é sobre mim Tipo, eu falo assim, meu, será que eu tô pensando nisso porque eu sou inseguro? Porque eu tenho Olha, um problema minha... com isso. Gente, porque normalmente, normalmente a resposta tá na gente, né? É. Na grande maioria das vezes tá na Olha, gente. Olha, vou usar essa tática aí. É. Né? De se olhar para mim. mim. não sei se está dando certo, mas está mais rico. tá. <risos> Li, e hoje você é assessor do Gambale, né? Deputado estadual. Isso. E candidato federal, né? Ele foi eleito a federal. Ah, ele foi eleito a federal? Eleito deputado federal agora em 2022. Ah, nossa. O vem numa carreira meteórica. Né? Eu conheci ele pela causa animal, lá em 2014, em Ferraz, quando ele fez algumas ações, ele era radialista. Então, é da comunidade. De vocês, e jornalista, né? né? É, é, da <risos> que ninguém mesma sabe, comunidade. ninguém né? ah, sabe, Ferraz, né? Alguns sabem. De Ferraz, o pessoal sabe, porque Mas tinha não, a rádio não, local, né? e daí lá na rádio local ele falava muito das notícias da cidade, e a rádio local desenvolvia ações sociais... Em Ferraz. E aí ele levou a ONG Pass pra lá, que é a minha ONG, pra gente desenvolver, a ONG que eu participava na época, pra gente desenvolver algumas ações voltadas pra causa animal. Certo. E quando foi 2018, ele falou, vou ser candidato a deputado federal, Muita gente duvidou da capacidade dele, porque ele nunca tinha sido vereador, e ele foi eleito com 88 Ele acreditou anos. nele mesmo e vambora. Acreditou. O Gambale, ele tem uma capacidade, uma determinação para fazer as Isso coisas é dele. Isso é muito importante, né? Exatamente. É, chega a ser, assim, um, um exagero, mas assim, ele é muito focado... <risos> Positivo, no que né? Ele, no que ele vai fazer, muita positividade. Eu tava até comentando nos Acho... bastidores aqui, né, que o, agora durante as eleições vinham algumas fake news e fizeram uma página de um jornal aqui de Suzano Só colocando falsa, fake news. não, falsa, falsa página do jornal falsa e com umas notícias dele, e aí o próprio jornal me mandou um aviso, falou assim, meu, estão soltando isso via SMS, um link mas não foi a gente, eu não sei o que a gente faz, eu fiquei puto na hora comecei a <risos> liguei pra ele isso tá acontecendo aqui, ele que me acalmou pisando relaxa, é assim. Eu falei gostaria de ter essa <risos> de serenidade. Porque eu, como assessor, calma, né? meu papel seria tranquilizar. Mas, na verdade, eu é ele contrário. que lida muito mais com tranquilidade com isso, porque eu acho que ele enxerga o movimento político, o movimento da, da sociedade de uma maneira muito mais clara. E, realmente, se você parar pra pensar, se assim, a gente passou por uma eleição agora de muito ataque. Nossa, é e, realmente, você vê que o ataque só era direcionado àqueles né, que... continua, Mesmo depois das eleições, né? Ju, vou te falar uma coisa. eu estava na LESP hoje, eu errei a a entrada, porque o estacionamento da Lespe mudou pra, pra outra rua. Porque eu já fui lá na Lespe. E ela fica na frente do exército, Sim, né? Uh -huh. E aí eu errei, esqueci e fui Agora no estacionamento antigo. Agora aquele café que tem lá dentro. E a gente almoça sempre <risos> uma lá. Uma delícia. Tem música ao vivo e tudo, não ah, tem? Ah, na tarde não. Não, não tá quando eu fui, semana, nossa, tarde, não. tinha uma música ao vivo fantástica. Mas eu tô te contando isso porque eu entrei ali na rua errada e passei na frente do exército. Meu, o pessoal tá acampado lá há dias, a dias, literalmente, estão servindo água, comida, tudo de graça Mas a rua inteira fechada com barraca pessoal vou fazendo esse movimento Com as placas, né é, SOS Forças Armadas, bloqueio é, Fecha o STF e tal Eles estão há dias lá Eu não tinha passado na rua para ver Na frente do exército, hoje eu passei por acaso E aí você viu esse movimento lá Aí eu vi o movimento e me surpreendeu ah, chocante, Porque assim, são né? muitas pessoas Numa terça-feira terça À tarde com barraquinha, com... Tá todo mundo lá. A gente vê aqui no Tiro de Guerra do Suzano, mas aqui não se compara com o movimento que está acontecendo em São Paulo. Lá é muito maior, né? É. Então, não sei quanto tempo isso vai levar, sabe? Esse clima vai levar. É... É. Mas eu Nossa trabalho para diminuir essa tensão. É, é né? para que esse ódio nas pessoas diminua, né? É. A gente precisa acreditar mais no ser humano. Com certeza. Eu acho que esse é um caminho inevitável, como eu falei. A gente vai chegar nisso, né? No, no, nas pessoas... Sim, é... Mais mundosas, mais solidárias, porque eu acho que essa é a essência do ser humano, mas a gente está passando numa fase de é uma fase de transição agora. difícil, né? É, é como você, quando você coloca água em cima da areia e aquela água desce. Eu acho que precisa né, tirar todo esse excesso de veneno que tem na sociedade agora. Pra gente, daqui a pouco, tá numa sociedade mais limpa, mais livre. Mas isso vai contar muito com a contribuição das pessoas terem consciência de que propagar o ódio, isso vale dos dois lados. Sim, né? com certeza. Independente da sua posição política. Eu sempre tenho, quando as pessoas começam a exagerar muito, eu sempre tento... É o bem e o mal, né? Acolher e falar jeito, assim, meu, né? calma, a gente tá todo mundo no mesmo <risos> barco, se afundar, vai tá todo, lá, mundo, é todo igual, mundo se lascar é. junto... E não tá A tão gente ruim assim. tem que pensar assim. num coletivo, né? Todo, todos é. iguais, né, Li? É isso aí. Ai, bom, eu sabia que ele ia falar um pouquinho de política. Falando, né? Mas Falamos, né? Coisa, qualquer coisa você corta né? depois. Não, né? imagina. <risos> tá no seu sangue, né? Não tem como. e, e assim, o seu lema... Mas deixa, deixa eu falar uma fala, coisa que é fala. importante. Fala, é, E depois que eu falei com você no dia que você me fez o convite, que eu lembrei disso. Política, isso é importante as pessoas entenderem Política é diferente de eleições Não é um partido, né? Você não está falando é um partido. de partido a gente Política tá falando... é extremamente saudável Exato. Ser falado, ser discutido sabe A gente precisa é como eu falei, disso Eu falei tanto com a minha amiga é. Sobre política é. né? E aí a gente discutiu ideias dos dois lados e tá tudo bem. Isso né? é saudável. É saudável. É importante, é necessário. Eu nunca briguei com ninguém por política. Que é diferente de eleições, né? Agora Sim. você defender candidatos, você falar necessariamente da, das suas defesas, aí já é outra coisa. É. Isso eu, eu concordo que tem os momentos certos para serem falados. Acho que eleição é o momento certo. Tal, o, talvez o programa aqui não é o momento para se falar disso, mas política pública é um negócio que você viu. É inevitável, se né? Não tem como a gente não falar, Quem né? Quem quer ver o Brasil prosperando ou o mundo Acaba prosperando, falando, né? entra na questão de política é. inevitavelmente. Mas eu vejo também que as pessoas falam muito sem saber, sem conhecimento, né? Uhum. Então, às vezes, sei lá, é, a Folha pega um... Uma matéria, joga lá e você lê só aquele trecho, às vezes você não sabe... Título, da... né? É, aí você não sabe do que se trata, você não sabe o que tem por trás, aí você já passa para um amigo que Compartida, passa para outro amigo né? compartilha, e você não sabe qual a veracidade dessa matéria. É. Então eu vi que muito disso aconteceu agora, e as pessoas começavam a realmente guerrear na internet, sem saber se aquilo era verdade, né? Então... Mas tá difícil, tá. no mundo de hoje, tá. conseguir diferenciar o que é verdade, que é aí que você é fala, aqui. deixa eu ver se, se essa página... É, segura, deixa eu ver mas se... é essa... um esforço, né? É, porque aí você vai ter que buscar se aquilo é realmente é. verdade, se não é fake news. O melhor seria que não existisse, não fake existisse. News. Mas é. às vezes dá trabalho, né? Agora, na, nesses últimos pra meses, eu lembro que eu, é, o que eu, não eu não compartilhei o é. um negócio, eu não lembro o que que era agora. Mas eu até tirei saldo com os meus amigos depois, eu falei puta, tá caindo uma fake news. <risos> eu que sempre tenho muito cuidado, fiquei propagando lá uma informação que não tinha nada, não a, tinha ver, nada a ver. Mas eu não lembro o que que, o que, que era. Eu acho que foi uma técnica que usaram para fazer uma fake news. Você já viu aquele... É, aqueles sites que falam dos fatos, check, sim, uma coisa sim, assim? Sim. E aí era, era uma notícia dessa, desmentindo uma notícia, mas que na verdade é a ah, desmentir ah, não... era a fake news. Entendi. Desmentir aquela notícia era fake news. E eu fui divulgando, achando que aquilo realmente foi um fato checado com a logomarca da empresa. Puts, e não era. não era. Então, meu, se tá então, difícil pra a gente que tem consciência. Mesmo, né? Se tá difícil pra gente que tem consciência Imagina, imagina pra quem não se, se geral, informa, né? É. É. Bom, vamos falar um pouquinho de causa animal. Vamos. Causa animal e resgates, né? você faz muito aqui na região. Como funciona é, isso? Resgate ali? de animais a gente reduziu bastante. A minha ONG. Eu falo minha, mas na verdade é porque eu tenho o um coração muito é, mas ligado, é mas a ONG ela é formada por um grupo, inclusive eu não faço parte mais da diretoria da ONG, a gente fez umas modificações, mas é o meu grupo que trabalha comigo há bastante tempo ali. Tá. Isso está no nosso coração, a ONG foi a primeira ONG fundada em Suzano, destinada a resgate e doação de animais, foi em 2013. Só que hoje a gente mudou bastante o foco, porque, Ju, quando a gente resgata um animal, o trabalho para a recuperação daquele animal é muito árduo. Leva tempo. Eu falei para você agora há pouco, a gente uhum. tem vários animais na ONG que estão há muito tempo esperando para adoção. Na semana passada, por exemplo, a gente perdeu uma cachorrinha chamada que chama Laila, que foi vítima de estupro. Ah, eu vi. Uma ficou... pretinha. Ela tinha um olhinho... É, ela, ela, ela, ela era o cega, rostinho né? era mais... Não, esse daí é o Dart. Ah, Também está tá com a gente há bastante tá. tempo. A Laila ficou nove anos com a gente, depois ela foi vítima de um estupro, veio pra ONG, ficou nove anos com a gente e morreu dentro do abrigo. Nunca teve a gente, chance... estupro? É, Como assim? É, em 2013, a legislação voltada a questão de maus-tratos, zoofilia era um pouco é, menos discutida. Então a gente teve um caso na região de Palmeiras, de, um, de uma pessoa que tinha um animal em casa e que o vizinho flagrava... Gente, que absurdo é, isso. Essas cenas de zoofilia. E aí foi muito tranquilo e, na época. É difícil a gente até conseguiu... de imaginar, né? Nossa, é difícil é de imaginar Ela foi para a ONG, ficou nove anos com a gente Só que ela tem trauma de homens, principalmente Mas, no geral, o relacionamento dela com qualquer ser humano é muito difícil Ficou nove anos atizou, com a gente, né? traumatizou E eu sempre te, temia que ela morresse no abrigo Sem a chance de conhecer uma casa é. E isso aconteceu, né? ah, Infelizmente ai. Ela teve um câncer, começou a se espalhar, a gente tentou cuidar Mas na semana passada ela morreu depois de nove anos no abrigo esse relato que eu faço da Laila, ele é muito semelhante a vários outros animais. Então, você pensa, a vontade que eu tenho, às vezes, de quando eu passo na rua, vejo um animal precisando de ajuda de resgatar e levar para casa, pagar um abrigo para ele ficar, é muito grande. Mas o trabalho que esse processo dá para salvar a vida desse, desse animal é muito longo. E a gente chegou à conclusão de que isso é importante, sim, mas quando a gente atua na castração de um animal, de rua, por exemplo, a gente evita que muitas Lailas, Darts, Caramelos, que esses que estão na rua... Sim continuem na rua, né, criem, Mas aí, de alguma forma. Mas aí como vocês fazem essa castração? Por exemplo, o animal tá na rua, vocês levam eles, castram e depois vão para adoção? Como que funciona isso? Não, hoje é, infelizmente não tem lar para todos. Não. Essa crise que a gente vem vivendo de 2014 para cá, financeira que tá todo mundo sentindo, ela impactou muito o ramo a da causa animal. A pandemia também. A pandemia piorou, piorou. ainda mais mas as pessoas deixaram de adotar. Para você ter ideia, eu já fiz campanha de adoção aqui em Suzano em 2013, mais ou menos 14, no shopping de Suzano, que a gente em um final de semana doava 40 animais. Então era lindo esse Bastante, ambiente. Bastante, né? Só que a gente estava falando um movimento econômico mais forte naquela época, as pessoas com poder de compra diferenciado tinha condições de acolher e abrigar cuidar, e adotar um, um animal. É um animal tem custos, né? Tem custo e a que está muito preocupada com as condições dessas uhum. pessoas que vão adotar. Isso foi caindo ao ponto da gente fazer a mesma campanha de adoção no mesmo local e passar o final de semana sem doar nenhum. Então, assim, esse cenário mudou muito. Os abrigos cada dia mais cheios. Então, a gente entendeu que a gente precisava renovar nossas táticas, nossas abrigos. formas. Hoje a gente trabalha com lares temporários. O que, tá. que, que significa isso? São pessoas que abrigam esses animais, a gente dá uma ajuda de custo para ela, para ela cuidar desse animal durante o, o processo de tratamento Olha, até, gente, a, até a adoção. Que legal, eu não sabia disso. É, foi até uma forma que a gente encontrou assim, de fomentar economicamente é, ajudar pessoas mais carentes, mas que tenham um carinho para o animal, voluntários que entraram na é uma, troca, na, né, é uma troca. Faz bem para a pessoa, faz bem para a ONG, faz bem para o animal. E aí esses animais. É, Vão ficando com a gente, como eu falei, vai dificultando esse processo de adoção a gente encontrou essa alternativa da castração. Hoje a castração da ONG a gente divide ela de três formas. Uma é a castração gratuita, que a gente prioriza para animais de rua e para protetores que precisam castrar algum animal de rua, porque a gente entende que esses de rua tem um poder de procriação muito mais alto, Sim. então o impacto dele na cidade é muito maior. O segundo é a preço popular, então a gente fez parceria com clínicas na região que elas cobram preço de custo para fazer uma cirurgia. Pra você tem um gato a R$ reais. E aí, essas castrações que a gente faz com clínicas, ela tem um preço reduzido, né? Os veterinários cobram um preço clínicas de custo. Clínicas particulares. Clínicas particulares. As pessoas procuram a ONG, a gente faz o encaminhamento, as pessoas castram lá. E, além disso, tem um projeto paralelo que a gente faz, isso daí não tem a ver com a ONG Paz, é um projeto independente, mas que, de certa forma, a minha atuação contribuiu com isso processo o que é o um dentro da política. A gente não ia falar, mas <risos> é a vale a gente embora, tem que um, fugir. Eu participo de um projeto junto com o um deputado, castrou mais de 50 mil animais Mas no estado é de São Paulo. Mas é lindo de falar isso, tá vendo? É. A gente fala de política. A política tem a, a parte linda, a parte boa, a parte é isso. de ajuda, a parte social, né? Então é essa soma que faz esse grande número de animais ser castrados e hoje eu tenho muito orgulho de dizer que eu não vejo na cidade de Suzano a satisfação que eu queria de não de não ver mais animais nas Ainda ruas. Ainda não, não, né, Eli? Porque você não tem esse espaço institucional tenho... para resgatar todos, né? Não, e a solução não se dá com resgate. Não, não. existe um país do mundo que acabou com os Só animais resgate. de rua resgatando. Não. Todos os países Precisam que conseguiram de cuidados, né? Foi a castração. Foi a, a castração, castração que a longo prazo Impediu que os animais se reproduzissem, e daí você vê as ruas sem animais. Entendi. Esse é o caso das cidades da Argentina, esse é o caso da Holanda. Foi assim que eles conseguiram eliminar por completo os animais de Você vê como um sonho distante ainda, assim? Não tão distante quanto 2013 era. Porque e é esse comentário né? que eu ia falar. É, em 2013, era só a nossa ONG existente na cidade, era o tempo todo o telefone tocando com pedidos de resgate dos mais absurdos, cachorros sem perna, cachorros sem rabo, sem orelha, os mais absurdos. Todos os animais que a gente pegava da rua, sem exceção, nunca estavam castrados. Hoje, a gente começa a ver na cidade um movimento interessante, que é de protetores que às vezes pegam animais que estão vivendo na rua e esses animais já estão castrados. Olha. Isso eu entendo que é resultado desse trabalho que vem sendo desenvolvido que já está atingindo alguns animais em situação de rua. Ele está na rua. Eles castram e voltam para a rua? E devolvem para a rua, Entendi. porque é uma, não é o um melhor dos mundos, Sim. mas é uma técnica mais eficiente para pelo menos impedir a procriação. Amenizar, amenizar o problema. problema. Porque o animal o animal que está na rua sem a, a castração, se ele encontra uma fêmea só para você ter ideia de um número. Se você pega um casal de animais não castrados, coloca aqui dentro dessa sala e fecha eles por 10 anos, após 10 anos você tem 80 milhões de descendentes dentro desse lugar. Sim. Então, aí Sim. você me pergunta, mas por que, que a gente não tem 80 milhões aqui no, no centro de Suzano? <risos> Porque esses animais estão submetidos a um, um ambiente muito difícil de sobrevivência. Sim. Seja por envenenamento, atropelamento. Então, a taxa de mortalidade de um animal de rua é muito grande também. Então, você não consegue manter os 80 milhões ali. Eles morrem com muita muito. facilidade. Uhum. Mas o processo reprodutivo é muito veloz. Aconteceria. Então, para você acabar com isso, é só castrando. Então, Entendi. é preferível a gente ter um animal na, em situação de rua... Castrado do que ele abandonado sem nenhum tipo de, de, de cuidado nesse assim, sentido. E vocês recebem denúncias? Aonde recebia denúncia? Por exemplo, de maus tratos ou. Porque eu já vi muitas coisas na televisão. Nossa, você chega num terreno abandonado, tem não sei quantos cachorros que a pessoa pegou e não uhum. cuidava, ou os cachorros estão machucados, sem alimento, sem os devidos cuidados. Vocês recebiam denúncias? A gente assim? recebe. Até recebe. hoje, o tempo todo. Qual que foi e a, que a pessoa pega um animal então, gente, se vai maltratar? Porque às vezes acho que os próprios eu... donos, eu já vi. Acontece. Eu vou falar uma coisa, é, que é muito comum, tem protetor que vai me criticar por falar isso, mas normalmente esses animais estão submetidos a algum tipo de maltrato você tem um problema familiar ali. Né? O amparo, o trabalho assistencial que tem que ser feito não é só no animal. Você está falando, tá falando de uma família desestruturada, Sim. algum problema psicológico. Não estou falando que são todos os casos, tá? Claro. Mas em uma grande maioria, eu já entrei em várias casas é, para averiguar casos de maus tratos, você encontra uma família que está passando fome, você encontra uma família que não está. A mulher que separou do marido não está com dificuldade. Então assim, ela não está cuidando dela. Uhum. e aí naturalmente ela não está cuidando dos filhos não está cuidando do, do, do animal do de estimação animal. também então é importante que esse pessoal da causa animal tenha essa consciência para na hora que faz uma abordagem e da estrutura familiar também, entender né? que não é só essa que a gente tem que ajudar só o bicho sabe a gente tem Sim. que olhar a estrutura todos nós somos animais Sim. Né? O, o, mas é difícil para a gente atingir com... né essa causa por é inteiro difícil. né é bem difícil e o que mudou nessa questão de denúncia de uns anos para cá é que quando a ONG começou cabia a ONG pegar e ir atrás bater na porta do, do dos caras e enfrentar, às vezes cobrar muito a polícia, para a polícia nos acompanhar. E quando eu fui vereador em Suzana, a gente conseguiu criar uma central para acolher essas denúncias. Então, hoje isso é feito pelo poder público. É óbvio que não tem a velocidade que a gente precisava ainda, mas é um avanço, o que eu sempre oh, falo. Né? De sim, alguma bacana. forma, a gente já avançou. não Isso não é mérito só meu, claro que não, né? isso é mérito da prefeitura, isso é mérito inclusive do governo do estado, porque o próprio governo do estado criou na polícia militar mecanismos para recepcionar Demandas de causa animal Chama de, é, da polícia civil Na verdade delegacia eletrônica De proteção aos animais As pessoas conseguem fazer denúncias Gente, Pela internet gana. E a polícia civil vai fazer qual a delegação é o canal que as pessoas podem Se você jogar no google depa Departamento de Delegacia 4. eletrônica de proteção aos animais Já vai aparecer o link ali você faz o boletim de ocorrência ah. E a polícia civil fica incumbida De fazer a averiguação direto no local Esse é o melhor caminho, na minha opinião para a gente averiguar denúncias Porque ele tem a seriedade da polícia Ele tem um respeito pela questão é, do direito Que eu acho que precisa ser respeitado A gente tem muito problema dentro da causa animal De denúncias, às vezes, porque o vizinho não gosta do outro vizinho Então ele reclama do barulho ah, do cachorro E às mas vezes nem é isso, não né? Não é isso, não é isso ah. Uhum. Eu já passei muito Tem que, que investigar vezes. a fundo, né? É. Porque às vezes é uma rincha de pessoas, não dos animais, Exatamente. Né? Isso já aconteceu muitas vezes comigo, sabe? Hoje em dia você a gente cria lá, uma, você uma, uma até, malícia, você sabe? fica até sem graça, né? É, a gente cria uma malícia com o tempo, porque hoje em dia é que quando. Vem denúncia para mim, eu já às vezes até saco. Eu falo, meu problema é com, com o, o vizinho. morador. O problema né? é o marido com a mulher, não é o cachorro, sabe? Entendi. E tem mecanismo para resolver isso também, só que daí é, é por outras vias, não é? Sim. Envolvendo a, a atuação da polícia que tá lá para defender a causa animal. Entendi. Li, bom, eu queria só fazer uma pergunta antes Faça. da gente <risos> chegar nos finalmente. É, existem cachorros depressivos? Porque assim, tudo que a gente sofre, os animaizinhos também sofrem, uhum. né? Eu, às vezes eu vejo minha cachorra lambendo a pata, isso me preocupa um pouco, eu até perguntei esses dias para a veterinária, mas eu vejo que os cachorros hoje têm essa certa é, doença, tristeza, ficam presos, não saem tanto... Existe, né, essa, essa questão de depressão Existe. dos animais, né? Ju, eu sempre tive comigo uma responsabilidade muito grande de não entrar no mérito da profissão veterinária, de não falar tá. daquilo que cabe ao profissional veterinário. Tá. Mas o que eu posso falar hoje é que a medicina que trata da psicologia veterinária avançou muito. Né? Hoje, as, hoje a gente já tem conclusões de animais que vivem o estresse, né? Sim. A gente tem, tem conclusão de que o fenômeno cerebral nos cachorros produz né, sentimentos e... e Esqueci o nome, tipo, substâncias lá que podem causar uma depressão, podem deixar o animal mais uma situação mais de triste, mais animação. Sim. Então, tudo isso é uma realidade. E cada dia mais a ciência tem provado isso em, em inúmeros estudos, o quanto o animal consegue produzir sentimentos dentro dele mesmo, o quanto a gente produz bons sentimentos por estar perto de um animal... Esse é um contato muito importante, interessante, saudável pra gente Que a psicologia tem é, avançado bastante Mas ainda é um ramo da psicologia veterinária que tá engatinhando Entendi. Tem poucas pessoas que estão interessadas nisso Eu acredito que em Suzane, se você for buscar alguém especialista nesse tema Hoje nem tem uhum. é, Tô fazendo um apontamento aqui, não tenho certeza Mas das clínicas que eu conheço, acho que nem tem esse tipo de atuação profissional Mas existe com certeza existe, né? uhum. E assim, quando você vê é, esses, esses animaizinhos resgatados tratados na UNG. Tem alguns que são mais felizes, assim, que você vê que eles estão... eu fiz um relato de uma agora, né, a, a Laila, que é essa que foi... Que às vezes sofre, mas tá ali, né, porque tem, é. tem cachorro que às vezes você chega com uma vassoura perto e você fala, hum, tem medo, já apanhou, tal, é. e, e tem cachorro que é todo já... Se entrega, né. Se entrega. Eu acho que essa é uma característica muito interessante nos animais, assim, sabe, porque a gente não consegue explicar de onde vem o perfil deles, né, uh -huh. você pega uma ninhada, o cachorro acabou de sair da rua uma ninhada com 10 filhotes, você percebe tem uns que são mais terelepicos mais animadinho, outros são mais, <risos> a, às vezes, agressivos, mais arisco, tem essa diferença. Alguns... Já te bordeiram? Um monte de vezes. Já, tá, né? Uma perna tem um monte de marca. <risos> Sério? É, mas é por... É, é, eu acho que é natural, isso acontece principalmente... É na o anatomagem. reflexo do que já viveu, ou do medo de do algo assim, né? Do medo, é. Uma coisa que eu acho que está mais do que provada é que todos esses animais, que de alguma forma são agressivos, que atacam, eles têm alguma, algum problema no histórico ali, às vezes com dor. Eu tive uma cadelinha mesmo que eu, ela, do nada ela começou a ficar agressiva e querer morder a gente, ah. não gostava muito das brincadeiras. Demorou pra gente conseguir chegar no diagnóstico, mas ela estava com um tipo de uma dor no ouvido. Uhum, e aquilo estava gerando um estresse dela que fazia ela ficar mais irritada com a gente. Resolveu aquele probleminha, acabou, ela eu voltou... Sou... A ser dócil, como ela sempre Sim, foi. a gente tem que sempre ficar atento, né, aos animais. Todo, o tempo todo. A medicina veterinária está aí para isso, né, e bem ampla hoje, com bastante estudo para conseguir entender tudo isso. O tutor precisa estar de olho, entender que todo pet em casa precisa de atitudes que são preventivas, e vou aproveitar o espaço aqui para falar Ai, isso. Ah, fala, que eu gosto de saber. Vacinação, por exemplo, o hoje. Não, então vou te falar até melhor. <risos> Porque assim, me consome todos os dias alguns relatos de pessoas que me procuram para pedir ajuda para animais e que você vê nitidamente que aquilo podia ser totalmente impedido. e você tá situações que acontecem com uma enorme frequência. Aí já mas... chegou no limite, a pessoa não cuidou do, do não animal. Não é no limite. Por exemplo, com práticas comuns. As pessoas deixarem o animal sair na rua para dar uma voltinha. Se elas pegassem o meu WhatsApp e visse a quantidade todos os dias de alguém que na segurança, deixou dar uma voltinha, o cachorro foi atropelado. Aí ela vai para o veterinário, descobre que uma cirurgia ortopédica custa 3 mil reais. E aí vem me pedir ajuda pra cirurgia ortopédica. E eu, não canso, eu, eu, eu, não, eu, eu canso de falar, sabe? Não deixem os animais dar essas voltinhas. Os gatos saem de casa, a casa precisa estar tá telada. O gato sai de casa, ele come veneno. Na volta como assim? Sem coleira? Deixa livre. É muito comum. Nossa, eu morro de medo. Assim, eu eu não, saio com a é minha... Muito comum. Presa a é. mim. É muito comum as pessoas abrirem a porta de casa e falarem assim, a hora do meu cachorro fazer cocô. E ele vai dar uma volta no quarteirão. E é nessa hum. hora que passa um carro. E, e assim, como eu viro o foco das pessoas que vão sim, pedir esse auxílio, sim. eu vejo a quantidade de casos tem que acontece que a todos os dias. Né? Na hora que eu vou conversar, as pessoas falam: falar, ah, mas eu não imaginava que era assim. Então eu não canso de falar, evitem essas voltinhas. Outro problema muito frequente que a gente tem é o animal sem, sem uma coleira de identificação. As pessoas Nossa, acham. É verdade. É, as quando pessoas, se perdem, né? Quando se perdem, elas resolvem. Entender Deixa eu entrar a no assunto polêmico, rapidinho, é. sem citar nomes, mas teve uma clínica aqui recentemente fechada, né? Uhum. Por conta disso. Começou que um animal foi tomar banho, eles deixaram o animal escapar e a dona chegou pra buscar o animal e ele não estava lá. Isso. E assim, minha cachorra tomava banho lá, tá? Então, assim, eu percebia que ela chegava, às vezes, um pouquinho agitadinha, um pouquinho triste, mas eu não, não fazia ideia de que ali dentro haviam um maus tratos. Isso é comum, né? Você vê as pessoas, muitas vezes, é, tem a sua clínica aberta... Tem as portas abertas, as pessoas confiam Levam seus animais e quando chega Acontece esse tipo de coisa É muito triste, né? É. Aquela clínica em especial que foi fechada A ONG Paz teve parceria há bastante tempo atrás Com eles para processo de castração Nós nunca tivemos um problema Com castração lá é, a... Eu nunca tive problema com a minha cachorra Mas é. depois eu, eu, quando eu comecei a ler os relatos é, também Nas me assustou redes sociais muito. me assustou bastante Me assustou Mas eu preferi, né, as pessoas que estavam envolvidas Me procuraram na época Eu preferi que Manter a neutralidade, co... Não né? neutralidade Eu acho que essas coisas têm que ser discutidas Inclusive a clínica entrou em contato comigo Eu defendi hum, dos é dois muito lados muito Falei assim, olha eu acho que situações desse tipo precisam ser discutidas dentro do meio correto, certo. sabe? Não apoio essa ideia de fazer motim, não apoio de fazer essas coisas, tem que ser discutido dentro de uma delegacia, tem que se apresentar provas, e eu acho que isso foi feito, né? Certo. Pelo que eu entendi, foi interditado em definitivo, porque Sim. eu acho que esse é o procedimento correto, porque eu já vi é, pessoas injustamente sendo culpadas por algumas coisas que, que podem às acontecer, vezes não... e quando a gente tem essa frequência de receber denúncia, Sim. você começa a ter mais cuidado. Então, orientei dos dois lados. Falei, ó, você acha que está certo, tem que procurar a delegacia Apresentar a sua defesa E vamos deixar que o, o, o judiciário decida Se existem relatos de maus tratos Tem que pegar todos esses relatos e levar para a delegacia E deixar com a Nossa, autoridade Foram é. muitos, né? Foram, acho foram que por muitos. isso que resultou, agora fechou, fechou. De verdade, né? Fechou. Eu acho que esse é o, o caminho mais seguro eu já tomei processo, inclusive, por ter feito vídeo, sabe, de alguma situação que eu julgo Sério? de uma forma e de repente... E você não pode, né? Porque não você pode, não tá ali, né? É, pra saber, né? Não posso, ao certo. não posso. Então, eu evito que ser neutro, muito, né? Eu evito muito tomar frente enquanto não tá registrado. É, como falou, mas, é tá mas ver os mas dois deixa lados. deixa eu só falar a última, a última Fala. coisa. Das... Ele tem que vir de novo. Das técnicas, das, das dicas aí do que precisa melhorar. Tá. A questão da a vacina. do passeio do cachorro primeiro, que você que acha? Tem que, que tem colocar a identificação. A identificação. Certo. Ou o microchip também. O microchip não serve para aparecer na geolocalização, as pessoas fazem <risos> confusão. Eles acham que colocam o microchip do animal, abre no o celular e vê onde ele está andando na cidade. O microchip ele é só uma forma de um sensor que através do leitor. Qualquer clínica habilitada consegue passar no animal e identificar quem é o tutor daquele animal. Ah, São formas ah, de identificar quem é o tutor. É, eu entrei naquele assunto porque o cachorro tinha escapado. Tá? Fugido. Fugido. É, por fugido. Por isso fugido. eu entrei nesse assunto. Então a cole... coleirinha de identificação também é muito importante. As pessoas só percebem a importância delas... Quando acontece. Quando acontece. Então Boa, eu não canso de fazer, falar. Vou fazer, porque eu nunca fiz. E por último <risos> e não mais importante é a questão da vacinação. Hoje a gente tem doenças extremamente mortais, como é a sinomose como é a parvovirose nos cães, que elas atingem os cães, elas debilitam, deixam eles sofrer demais e normalmente matam, só que elas não têm cura. Olha, já vi casos de cura, mas é muito difícil curar um animal assim. A única forma de prevenir o contágio dessas doenças é a vacinação, que é o que as pessoas não fazem. As pessoas estão mais preocupadas em dar a vacinação antirrábica que é aquela que a prefeitura dá de graça todos os anos, do que aplicar a vacinação polivalente. Porque não conhecem muitas vezes, né? E não sabe a função, porque Sim. aquela vacina que a prefeitura dá, antirrábica, ela não é uma vacina para o bem do seu pet. Ela é uma vacina para o bem dos nossos seres humanos. Sim. Porque a raiva é uma doença que transmite para gente. gente. Tanto que quem fornece... A quem vacina, é mordido vai tomar uma... É, quem fornece a vacina é a Secretaria de Saúde dos municípios, porque ah. o objetivo é imunizar, impedir que a doença chegue nos seres pra humanos. Gente. Então, Sim. assim, a gente está falando de um tipo de doença que é a raiva. Mas é muito mais comum nas ruas você encontrar a, Leishman, é, a sinomose, a parvovirose, que atacam demais os cães, a gente vê todos os dias animais morrendo por isso. E a única forma de prevenir é... A vacinação que as pessoas não fazem. Ah, e, a vacinação... e Quais são essas doenças, Lino? Ó, A gente tem vários tipos de vacina. Ah. Para o gato, a gente tem uma vacina chamada quadrupla felina. Ela evita quadro doen quatro doenças. Quatro doenças tem nomes técnicos específicos não lá, mas sério? são doenças comuns entre os gatos. Para os cães, a gente tem uma vacina chamada V8 e V10. E tem V12 já também. Cada número desse indica o número de doenças que aquela vacina previne. Eu falo muito de parvovirose e de sinomose porque essas são extremamente frequentes. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Sempre tem alguém em casa que conhece algum cachorro que teve sinomose ou plurioviolose e morreu por isso. E não tem solução, a solução é a vacina. A vacina, a vacina. A a prevenção, tem que dar né? quando, é, quando é pequenininho, depois anualmente fazer a dose de reforço. Só assim a gente elimina esse problema. Se todo mundo fizesse isso, Nossa, pode ter certeza né? que as ONGs poderiam se dedicar muito mais aos animais de rua e não que ter precisam, tantos problemas né? é, com, com outros problemas que, infelizmente, está relacionado à irresponsabilidade do trato com o animal. Ai, gente, ele fala tão bonito, né? Só você que acha. É, vamos lá. O Li trouxe um livro. Ele nem terminou de ler ainda. Ele achou que ia roubar o livro dele, mas eu não vou. Primeira pergunta que você vai ficar com o meu livro. Não pode, hein? Ó, o, livro, o livro chama Você Aguenta Ser Feliz? O que, que diz esse livro, Lee? o Esse livro, inclusive... Eu, ele tem uma dedicatória para mim, ele foi escrito pelo Nisanguanais. Quem me deu esse livro de presente foi a Carla Fiamini, que é uma grande Ai, amiga. Ah, Carla, beijo para você. Esse livro fala basicamente da coragem que a gente precisa ter para encontrar o nosso caminho na vida e se tornar mais feliz. Nisanguanais é um grande publicitário brasileiro é, que abriu mão de uma grande empresa, de um grande faturamento para poder se dedicar àquilo que realmente faz ele feliz. E o que realmente faz ele feliz são pequenos detalhes da vida. De estar com a família, de se alimentar bem, de praticar meia hora e de corrida. E às vezes a gente demora tanto para perceber isso na vida. Muitos, muito eu, tempo. Eu comecei a perceber isso agora, chegando aos 40 anos. Por isso eu a proposta... Sentar e fazer uma refeição gostosa. Por isso a proposta do título. Você é. aguenta ser feliz. É, tanto Porque que a gente tem um, um trechinho disso. aqui, ó. Você é tão bem sucedido e leva uma vida tão pobre. É. Não é? O tinha... É, muito peso, né, ele era muito gordo, fez a cirurgia bariátrica, e aí ele, foi o um momento que ele entrou numa crise e falou assim, meu, que, que vida eu quero levar? Tenho dinheiro, né, uma tenho sucesso. Uma crise existencial, preciso virar essa chave e entender o que E agora, muito engraçado que você acompanha ele no Instagram, ele tá vivendo uma vida, assim, plena, de plena. satisfação, de ver que tá feliz com ele mesmo, Rejuvenesceu. Então, essa é uma meta Todos que nós come. precisamos disso. Todos é. nós, por isso que eu queria falar disso. E quem mundo. é o um Lisandro hoje? Assim? Como você se considera na vida? Como você considera esse seu estágio de vida agora? Eu, eu acho que eu estou num momento assim de muitas realizações profissionais com relação à minha missão. É, tenho muitas dúvidas, mas eu entendi que isso faz parte do meu perfil. E a gente é, só cresce assim só cresce assim, sabe? Do que eu quero E é muito de como, cheio de certeza é, né? Como que eu vou ser amanhã é. Se eu realmente estou feliz de, de estar assim nesse momento Eu não sei, mas eu deixo para o tempo responder essas perguntas é, Tenho poucos projetos de longo prazo Eu acho que estou tentando cada vez mais Viver o momento Porto que eu estou vivendo é, Me dedicar mais, me descolar mais De um método de vida que eu tive Legal. Que é Porque apo... às vezes a gente pensa lá na frente e esquece do hoje Esquece né? do hoje né? E tem uma frase que fala né, que a Pensar muito no futuro te gera a ansiedade, muito no passado a depressão e ninguém vive efetivamente o presente. o presente. E é isso que eu tenho me dedicado agora, porque hoje, mais do que nunca, com 35 anos de idade, com muita terapia, que eu não tenho <risos> vergonha de falar que eu faço, porque eu acho é que é importante para todo mundo. Sim. É, a, a psicanálise te ajuda né, a encontrar seu caminho hoje eu tenho plena convicção de que a gente só vai ser feliz profissionalmente em termos de relacionamento se a gente e com a família se a gente viver plenamente o nosso presente a gente sentir a energia de cada momento que delícia. e a gente poder né, fazer o que desfrutar daquilo que desfrutar. a gente merece né viver viver é. e é verdade a gente vive em tempos tão malucos né aqui Está até escrito aqui no livro Cuidar da saúde mental é coisa dos nossos tempos né? é. Então a gente precisa se cuidar Olhar para a gente né, ali. A gente vive nesse ritmo frenético eu Preciso trabalhar, preciso responder o whatsapp, preciso do e-mail mas você senta para tomar um café gostoso, para ligar para sua mãe, né? Não. Aproveitar quem ainda está aqui. É, exatamente. Não é? Às vezes tem amigas que falam, ai, dê valor a sua mãe, eu não tenho a minha próxima. E às vezes são coisas tão pequenas. Uhum. Eu procuro falar, minha mãe mora lá em Carlópolis, né? Mas eu procuro sempre falar com minha mãe. Minha mãe em Carlópolis no Paraná, meu pai na Bahia. Assim, minha família realmente foi cada um para um cantinho. Mas eu tento sempre falar, eu tenho uma amiga que toda semana eu ligo Como você está agora? Ah, eu vou passar aí, vou te pegar, vou tomar um café Vou até a padaria, tomo um café com ela Porque a gente não sabe o dia de amanhã né? Não sabe. Então a gente precisa Eu hoje... que eu não estou satisfeito ainda. Eu acho que eu preciso mais disso. Sabe? É. Acho que o trabalho, essas atividades sociais que a gente faz exigem muito da gente. Não, obrigada por você ter tirado esse tempinho para vir aqui Nossa, também. Para mim foi um prazer vir aqui. Mas eu eu acho sei que a como gente, é sua vida. Né? É, eu, eu quero cada vez mais. Porque eu percebo nitidamente: quanto mais eu me dedico para a questão da qualidade de vida, mais o profissional. Os fica bem, você fica feliz é. Quando a gente está feliz e bem com a gente Às uhum. vezes você tem um encontro assim tão rápido De meia hora com um amigo no outro dia você vai trabalhar tão mais feliz é. E aí a sua produtividade aumenta Então assim, tudo que você faz em prol daquele bem Bem estar para você mesmo Reflete em outras coisas Do que se você ficar ali num.. Não sair do lugar, não fazer nada e só reclamar é, Isso né? tem muita clareza hoje é, Demorou 35 demorou, anos para ter é? Mas tive, antes <risos> tarde é do bom. que nunca Não, esses <risos> dias eu tomei um vinho Com umas amigas que elas vieram aqui Elas são advogadas, né? A gente falou um pouco sobre o trabalho delas E aí a gente tomou um vinho super gostoso em casa Fiz uma mesa de queijos Foi uma noite tão gostosa No dia seguinte todo mundo assim, tinindo, trabalhando, feliz Eu falei, nossa, a gente precisa mais disso Uhum. Né? Às vezes essa nossa terapia, tem gente que é no futebol, tem gente que é, cada um é, tem a sua válvula de escape né. Isso. mas você ter alguma coisa que você faça ali, que te deixa feliz, vai te fazer feliz para sempre. Você que é que a gente aguenta tá ser feliz? É eu estou tentando ó, <risos> aguentar ser feliz Mas as decisões são difíceis, é importante É importante Você é... sabe que o período que eu trabalhei no banco Hoje eu tenho muita clareza disso o Banco é um ambiente extremamente exaustivo Que trabalha sobre uma produtividade gigantesca assim, Que faz você... Eu acho que hoje o banco até mudou um pouco então, O HSBC naquela época estava começando a falar de qualidade de vida Mas, mas você isso... esquecer de você um pouco Faz demais, demais. demais, demais. E você, você vira passa... números e números e é... números Dormir não é uma coisa saudável É como se, se, se aplicasse isso é. a Dormir não é uma coisa saudável Final de semana viajando a trabalho É uma coisa que te releva profissionalmente Então você fica buscando isso o tempo todo O tempo todo E, não, e, e o descansar, esses, esses dias a Nutri falou pra mim Você precisa fazer dieta Você precisa treinar, mas você precisa dormir uhum. É um dos pontos importantes para que a gente tenha uma vida mais Saudável também, é, feliz né é. E, e eu, eu andava muito Com... Com insônia, gente. Hoje é pegar o celular, realmente desligar, deixar longe e dormir. Dormir, a gente precisa trabalho, fazer né? isso, porque ali vibrou. Hum, acordei e, e assim eu, eu tava numa frequência de 5 e meia da manhã. Pum, insônia, insônia. Eu falei, não preciso mudar os meus hábitos. E hoje eu vi uma pessoa falando na internet também que dormir antes das 23 te traz uma vida mais saudável. Então, é tanta coisa que a gente precisa fazer, é. ter uma relevância né, na, na nossa vida. Enfim, se a gente deixar aqui, a gente vai ficar a falando. A gente faz um podcast, um podcast de 24 horas, né? Vamos lançar um. Qualquer dia Vamos. Do ano, você me traz aqui, a gente fica 24 horas online. Você promete voltar? Porque a gente Quando passou muito rápido. Quando você quiser. É que, gente, assim... Vou contar pra vocês. Ele chegou e a gente ficou batendo um papo, assim, nos bastidores. Foi. E é. a gente já devia ter começado a gravação. Daí agora você tem que correr atrás do seu filho. É, Lisão, minha filhinha. Suas... Sua é, é. é, mas é muita mas tá coisa. Né? Mas tô muito feliz. Obrigada Eu por também. ter Obrigado, vindo. Junto. Obrigada, hum. Obrigada. Passa mesmo. seu arroba aqui pra gente. Arroba assim. Lisandro Frederico no Instagram. No Facebook também. E no Twitter, que agora eu tenho Twitter <risos> Lisandro Fred E tem o TikTok também, só que eu Fala não uso bem. muito Eu não lembro o nome do... ah, da rede a mas gente procurar... É que Lisandro é único né? é. Se procurar lá Lisandro Frederico Vai aparecer provavelmente só eu Pra mim ele é o Lilico tá Pra você é o Lilico a câmera é essa, eu tô, eu Pra mim ele é o Lilico <risos> Gente, acompanhem a gente pelas redes sociais Spotify, Facebook, Instagram e Diário de Suzana